No segundo vídeo que apresenta o projeto de modernização de ensino de engenharia na URGS, conversamos com o diretor da Escola de Engenharia, professor Luiz Carlos, sobre as parcerias com outras instituições e o uso de novas metodologias de ensino. Atualiza! Nós estamos muito felizes com a aprovação de uma das propostas da Escola de Engenharia da URGS para o programa de modernização do ensino que foi formulado pela CAPES em parceria com a Fulbright vai permitir que algumas né, das instituições de ensino e engenharia mais importantes do país uh, façam estabeleçam relações com uh, o, o parceiros americanos para que a gente possa compartilhar o que de mais interessante, mais importante vem acontecendo uh, sobre o ensino de engenharia e, no mundo e, e, e realmente fazer mudanças que possam começar a trazer o nosso ensino de engenharia para esse século 21. A gente sabe que a gente vive um momento de transição e aqueles modelos mais tradicionais de ensino começam a dar sinais de exaustão e a gente começa a discutir uma série de questões de como é que a gente pode trazer algumas coisas que a gente inclusive já faz, né a questão do da experiência maker, da sala de aula invertida, do peer learning, da interação com a comunidade, para uma, uma, uma parte mais central do próprio processo de ensino de engenharia. Nós vemos um momento interessante na área de engenharia, porque tem sido na engenharia que boa parte dessas mudanças Uh, em termos do processo de ensino-aprendizagem, começam a se formular. Nós temos aí um, um todo um novo conjunto de diretrizes curriculares nacionais que acaba de ser aprovado, que trabalha muito a questão das competências ao invés dos requisitos. A gente tem aí experiências interessantes de cursos de engenharia que foram feitos, como, por exemplo, na Universidade de Illinois, onde uma engenharia biomédica foi totalmente desenhada a partir né, de é, problemas, né, uma lógica de problem-based learning, de tal maneira que todos os conteúdos a serem desenvolvidos pudessem ser é, tracionados a partir da própria experiência dos problemas, a partir de um processo de ensino que não é mais o despejar de conteúdo, não é mais é aquela questão tradicional né, da, da dinâmica de sala de aula, mas que ele nasce a partir da própria inquietude do aluno, da necessidade dele de saber é, achar os caminhos para superar um desafio que é colocado para ele. Isso tem dado muito certo né? em muitas universidades internacionais. É, uma estatística de alguns anos atrás é que, das 50 melhores escolas mais bem ranqueadas né, nos rankings internacionais de engenharia no mundo, 48 estavam em algum processo de repensar o seu processo de ensino-aprendizagem. Uh, e isso indica né, como é importante a gente começar a, sem perder a responsabilidade com tudo que né, nos trouxe até hoje, afinal, a URGS e a Escola de Engenharia são reconhecidas nacionalmente, a Escola de Engenharia é uma referência. Né, do, no bom ensino de engenharia uh, eu acho que a gente tem algumas fronteiras novas a trazer. O aluno que chega hoje para dentro da universidade é um aluno com características diferentes e, e o seu acesso uh, ao conhecimento através obviamente da, das plataformas digitais, das tecnologias digitais é um acesso diferente de todas as gerações que os precederam. Uh, a gente começa a trabalhar com o que chamam dos nativos digitais que tem né, essa janelinha para o mundo muitas vezes nos próprios celulares que permite que eles acessem é, muito mais conteúdo do que qualquer estudante de engenharia né, no século passado poderia sonhar então a, a função do, do docente passa a ter que se transmutar um pouquinho desse é, bringer of knowledge né, desse cara que era o acesso ao conhecimento para um mediador e, e, e, e alguém que vai auxiliar o estudante a inclusive compreender de forma crítica o conjunto de informações e identificar as mais importantes para sua formação são coisas são desafios importantes que nós vamos vivenciar acho que tem toda uma discussão de equilibrar né ou seja sem deixar de transmitir as as competências técnicas que nós fazemos muito bem adicionar algumas competências chamadas soft né ou complementares que são aquelas habilidades de gestão de projeto de oratória de liderança que são fundamentais para que o engenheiro não só tenha né, uma boa uh, uh, um, uma boa capacidade de resolver os desafios técnicos, mas também de implementá-los e de liderar times que possam implementar. Então, acho que uh, essa experiência que começa agora, e que eu espero que tenha repercussões muito fortes, não só para a engenharia de produção, mas para toda a engenharia da URGS, e também para toda a URGS, né? A gente recentemente teve aí um, um seminário de inovação tecnológica no ensino, e a gente percebe que tem toda uma movimentação da universidade buscando uh, mapear quais serão esses caminhos para o ensino do século 21, muito mais baseado né, numa dinâmica uh, diferenciada, num protagonismo do aluno dentro de sala de aula e nessa experiência muito mais forte de interação né, com, com o próprio meio, né, de trazer os problemas do dia a dia para dentro da sala de aula e trabalhar de uma forma lúdica, engajada, mas tecnicamente muito bem uh, uh, embasada. Para que a gente possa uh, criar né, um processo de absorção de conhecimento e de manutenção desse conhecimento. né? Ou seja, não adianta simplesmente expor alguém a um conhecimento se esse conhecimento não vai ficar retido de alguma forma, né? não vai fazer sentido para a pessoa que está sendo, né, uh, tá dentro desse processo de aprendizagem. Então, acho que uh, a gente vai ter que testar com responsabilidade algumas uh, ideias novas, vamos ter que Fazer, ter coragem para propor é, mudanças, mas eu tenho grande expectativa de que isso vai ser um passo né, ainda maior de maturidade na nossa escola de engenharia e que a gente pode sim, juntos, construir um caminho que, que permita é, continuar a formar os melhores engenheiros do país e continuar a contribuir para o desenvolvimento nacional. Então, né, é, a todos aí que, que participarem desse processo né, e que vai ter que engajar cada vez mais gente. Eu queria destacar a importância do papel docente, né? se a gente vê todas as experiências, no final das contas a gente pode ter muitas ações de infraestrutura, de modificação da dinâmica de sala de aula, mas o docente ainda é uma figura central né, dentro do processo, né? com um papel diferente, né? como a gente discutiu, nem tanto aquele papel de trazer e expor o conhecimento, mas como um papel de guia e mediador, mas eu tenho certeza que a gente, juntos, né, vamos começar a construir uma trajetória importante e eu espero contar com o engajamento de todos a comunidade da Escola de Engenharia, docentes, técnicos, estudantes, para a gente é, criar o que vai ser a Escola de Engenharia do século XXI. Obrigado.